Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal da Diálogos do Sul. Muito obrigada por estar com a gente aqui, acompanhando nossas produções. Quero convidar vocês que estão nos vendo que sigam as nossas redes sociais, né? É, acompanhem as nossas publicações nas redes. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós temos um boletim diário que a gente envia pelo WhatsApp. E temos nosso canal no YouTube. Né? Se você está nos vendo no YouTube, a gente te convida para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para saber quando a gente está publicando vídeo. Nós temos produzido cada vez mais vídeos trazendo aqui personagens interessantes, importantes para conversar com vocês, com a gente. Então é isso. Então é, Ative o sininho, se inscreva também no nosso mailing. A gente tem um boletim onde a gente também envia esse conteúdo. É, e fique mais próximo, mais conectados conosco. Bom, hoje nós estamos aqui com... Bernardo Kuczynski, que é jornalista, escritor, cientista político, é professor de jornalismo aposentado da Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo. Ele tem uma longa história, uma longa trajetória, foi perseguido durante a ditadura militar, se exilou. Tem uma irmã que foi perseguida, né, desaparecida pela ditadura uh, militar de 64, e cuja história deu origem a um dos seus livros mais... É, aplaudidos, que é o K. Bom, e agora ele está lançando um novo livro, que é a Nova Ordem, trouxe aqui um exemplar para a gente, é, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de estar com vocês. Bem, é, para a gente começar o livro esse a nova ordem ele é como ele é uma distopia não sei se está correto chamar assim mas eu entendi tá, tá como correto. uma distopia Está é, na categoria dos na categoria das é. distopias é. mas escuta bernardo a gente sempre viveu na utopia o que nos manteve vivo tem sido sempre a utopia como é que é esse negócio de distopia? Me explica. É, a distopia <risos> porque, é o, é o vez. Lembra, lembra do Paulo Freire, ele dizia eu não concebo a vida fora do sonho e da utopia. Pois é, a <risos> distopia, se a utopia é o sonho, a distopia é o pesadelo. É. A distopia é a imaginação de uma sociedade tudo ao contrário, totalitário, onde a mente das pessoas é controlada. É um gênero, né? Existe o... o 1984, a, existe o, o admirável mundo novo. São isso que é um gênero que é o um gênero da distopia. E a minha, minha novelinha, que é uma novelinha meio maluca, assim, <risos> ela vai um pouco nessa linha da distopia. É, a gente tem visto é, uma, uma, série, uma certa profusão aí de distopias. Temos distopias bem famosas como esse o Conto de Aya, né? Que que é hoje porque virou série, então é muito comentada, muito analisada. O senhor acha que essa essa ideia da distopia é um pouco para a gente tentar fugir desse... De, é, tentar interpretar via é, ficção essa realidade? que a gente está vendo esse avanço do conservadorismo que não é só no caso do Brasil, é nos Estados Unidos, é também na Europa, no restante da América Latina. Então você acha que isso também é uma, uma, uma maneira de a gente fugir e interpretar a nossa realidade a partir da ficção? É, eu acho que é um pouco mais que isso, eu acho que reflete uma certa angústia, uma certa, um, quase que um temor, mas essa sensação de estranheza, de a gente sentir que está que, que sendo vigiado o tempo todo, que está sendo manipulado, que tudo que a gente faz os outros estão sabendo, que a, a própria ação política é uma ação que, que, que, que ela é direcionada por meios que a gente não conhece bem, né? Então acho que essa emergência desse gênero, porque ele está realmente emergindo de novo, né? Ele reflete mais essa angústia, né? De uma a gente sente que está numa sociedade cada vez mais totalitária, né? Então não é não é, é coisas estritamente no campo da política, mas é mais um campo quase que antropológico, quer dizer, a civilização humana Chegou a um ponto em que tudo é manipulado, eu acho que reflete isso. Por isso que o, o, o, o 1984 estava na lista dos mais vendidos, há poucas uhum. semanas, o admirável Mundo Novo também, uhum. tem uma peça de teatro que se chama Distopia, que está em cartaz, e tá, realmente está na ordem do dia essa, essa sensação, essa, esse gênero. Né? Uhum. E, e lendo o livro... É... A gente até comentava aqui, antes de começar a gravação, dá uma sensação um pouco estranha, porque é engraçado, mas aí é trágico. Então você ri, mas você fala, poxa, mas não sei se eu deveria estar rindo disso. É, essa forma de lidar né, com o humor também é uma ferramenta válida para fazer essa crítica social. Só que essa crítica social tão dura, né? Então, essa maneira de construir um, um riso que parte do absurdo, mas é um absurdo cruel, um absurdo terrível, né? É, eu acho que reflete um pouco o espírito com o qual eu escrevi, né? porque eu, eu me diverti escrevendo isso. Né? É, por exemplo, a, a, a narrativa da Nova Ordem, eu, eu até eu copiei uma ideia de um escritor latino-americano que eu esqueci qual é, mas eu usei uma ideia, ela, ela, a narrativa tem duas... Duas narrativas paralelas, na verdade. Uma maior, que é a, a ficção em si, os personagens, a trama. E tem uma narrativa menor na forma de notas de rodapé, bem robustas, uhum. mas que também constitui a narrativa. Então, são os éditos na né? edição. É, são os, édito, os éditos da Nova Ordem. A Nova Ordem vai editando regras, leis. Né? E foi muito engraçado, porque eu imaginava a maldade da Nova Ordem. No dia seguinte, o Bolsonaro Isso. saía com aquela... Mesmo a maldade que eu tinha imaginado, às vezes até pior. Eu até comecei a achar que tinha algum... Algum ...transmissão, momento, uma transmissão de <risos> pensamento, né? É. E, por exemplo, eu imaginava, por exemplo, logo no primeiro capítulo, né? O um coronel anuncia que as universidades federais estão abolidas, extintas. Aí lá, acordo no dia seguinte, vem esse ministro e diz que vai cortar as velas, sabe? Foi muito engraçado isso. Eu imaginava uma coisa... Logo depois acontecia. Isso foi uma coisa das coisas que me preocupou, porque está é, tá tão explícito, tão consolidado, e as ideias estão tão bem colocadas ali, que eu fiquei pensando, mas será que é uma boa ideia? Se eles lerem esse livro, tem tanta ideia ali para eles copiarem, é. tanta ideia, que, que isso me preocupou também um pouco. assim. Eu falei, poxa... E, olha, é preocupante, porque conforme eu ia bolando os éditos, imaginando as maldades da nova ordem, eu me dei conta da enormidade de ações do Estado, políticas públicas, instituições que existe, existiam até pouco tempo, ainda existe que estão sendo eliminadas por esse governo. Né? Então, por exemplo, quando ele extingue o Ministério do Trabalho, como ele extinguiu, ele extingue a política de combate ao trabalho infantil, a política de combate ao trabalho escravo. Ele extingue o programa proteções à mulher, o programa de primeiro emprego, sabe? Uma série de programas que estão ali alocados no Ministério do Trabalho e que acabam no um dia para o outro. Tinha, tinha permitido até a, até a presença de grávidas em áreas inóspitas é. em áreas... Então, de... é essa parte que é realmente é um pouco assustadora. O estrago o estrago que essa nova ordem e, e por, que esse regime está trazendo ao Brasil e, e vai trazer ainda nos, anos, nos próximos dois, três anos, é muito grande. É um estrago muito grande. É, o, o livro é isso, né? Então, é, como o senhor bem colocou, é então, uma distopia porque é esse mundo completamente é, é, autoritário. Ao avesso. É, né? o contrário do que a gente planeja, sonha e, e, é. e quer construir. E, e aí, quando o senhor fala né, de que isso é o desmonte da nossa Constituição de 88, da Constituição, da Constituição Cidadã, o senhor crê que a gente, com esse, com esse governo, com esse regime, a gente está avançando para um estado de exceção, para algo como o senhor está colocando dentro desse livro? Olha, eu acho que já vivemos num estado de exceção sei, do... sutil e que as pessoas não, não se deram conta porque ele foi sendo construído aos poucos. Né? Eu estava comentando até hoje lá em casa, é, por exemplo, na... a condução coercitiva, hoje ela se tornou corriqueira você prende para depois investigar, uhum. né? isso não existia antes, né? isso já é um estado autoritário. É... Essas prisões temporárias que se arrastam por um ano, por dois anos, também não existia. A insegurança né? jurídica, enfim. Si, é. Então, é... nós já vivemos, num... e depois assim, a própria intolerância política que se criou, ela cria também micro estados autoritários, na sala de aula, no emprego, as pessoas têm medo, nas redações, você vê que vários colegas nossos foram demitidos ou tiveram seus contratos cancelados recentemente, já dentro desse espírito da nova ordem. Então, é, sabe, a nova ordem não é só uma instituição política, ela é um estado de espírito também, as pessoas não aceitam a divergência e, e querem vencer na base da, da, da, da, da quase, quase que da força bruta né? é, da violência, tem, né? da violência é, mas isso e isso está ocorrendo no mundo inteiro né? é não sei mas aqui eu, ah, é. eu, eu, eu, eu acho assim é, é, veja como é, é assustador a gente ver que jornalistas estão sendo demitidos da redação por motivos ideológicos e ninguém fala nada uhum. E, e, e, e, então, num certo sentido, o, o, o ambiente que nós vemos hoje é pior do que da ditadura de 64. Porque na ditadura de 64, por exemplo, nós, os jornalistas, nós tínhamos uma certa comunhão entre nós, uma irmandade. Né? A gente, é... Agora não, um jornalista é rifado pelo outro, ou pela redação ninguém reclama, entende? Os... É muito ruim o que está acontecendo. Os grandes veículos que apoiaram o golpe de 64, e foram até alguns até meio cúmplices, mas eles faziam isso com uma certa vergonha, constrangimento, ou eram forçados, né? agora não. Uhum. Você tem um grande veículo que ele, ele, ele é parte integral do próprio golpe. Beleza. Tem, Beleza. Beleza. Beleza. E tem o outro que, que adere depois, mas adere totalmente e vai por aí. Então é muito ruim isso. É porque eles são todos presos, prisioneiros do capital financeiro. É. Não tem mais meio de comunicação independente, eles são porta-vozes né, do capital financeiro, todos. É, Pode parecer meio abstrato o que você falou, mas eu queria, eu queria dar um exemplo que corrobora. Você pega essa coisa da reforma da Previdência, uhum. que atende diretamente os interesses do capital financeiro, tanto assim que leva os planos de Previdência para os bancos. Né? Uhum. É, se você observar bem, não é nem o Bolsonaro que propôs isso. Ele não foi eleito com essa plataforma, ele nem parece ser muito a favor disso, mas são os grandes jornais que insistem, insistem, insistem, ficam cobrando, ficam cobrando. Se não tiver essa reforma, vai ser o caos, vai ser o fim do mundo. É muito interessante isso, entende? Como que os grandes veículos eles se tornam, na verdade, os condutores de uma política que é a política política de quem domina, dos bancos, do grande de capital. Entende? É muito engraçado. É. Nós e, te, temos aqui, por hábito, né, dizer, chamar isso de a ditadura do capital financeiro que impôs o pensamento único. É. Né? Pensamento único. A escola de Chicago né, é privatização de tudo, né, até do palácio do governo. É. Muito interessante é, é, também esse, essa colocação do senhor, principalmente partindo de alguém que formou né, novos jornalistas. E aí uma questão que, eu venho me preocupo, que tem me preocupado bastante é justamente como nós estamos formando os novos profissionais. Então, talvez nos anos é, de 60, os jornalistas tivessem uma formação que talvez fosse mais sólida, então, é, você tinha ali dentro das redações profissionais que tinham comprometimento social, que tinham uma visão, é, que não era essa visão totalmente neoliberal de desmonte do Estado, não havia uma concordância com isso. Talvez até por isso uma resistência dentro da própria imprensa dos desmontes que a ditadura estava trazendo. Hoje, na formação do jornalista, se privilegia, e digo isso pelo menos na minha formação, muita técnica, em detrimento, e minha escola nem era das mais tecnicistas, mas em detrimento de uma formação humana do jornalista, uma formação sólida em nas próprias ciências sociais, na própria ciência política. O senhor concorda com isso? Como que o senhor vê a formação desse profissional? E o senhor acha que tem a ver isso? Que a formação, ou seja, como esses essas pessoas saíram das escolas, saíram dos bancos da, das, das universidades e chegaram hoje na redação, se tem a ver um pouco com como a gente... Não, eu acho que a coisa é um pouco mais complicada, né? Primeiro que eu acho que... Essa, su, su, su, ah, o deslocamento do social e entrar em cena do individual né? uhum. é, é uma coisa que, que não fica não é só do jornalismo, é um, um fenômeno geral da sociedade, e não só da brasileira, de toda a sociedade. Né? É como se a era da utopia pertencesse a um passado remoto, agora é uma nova era, era do indivíduo, do individualismo, do... do de, de cada um o seu, seu próprio emprego, do microempresário, essa conversa toda que cria toda uma ideologia, né? Que emprega na toda a sociedade e emprega também o jovem. Então os jovens são assim, não é que a escola está deixando de trazer para eles o social e está e, e, e tá privilegiando a técnica, é que eles são realmente assim, como jovens mesmo, né? Então, é uma questão mais, mais complicada. Agora, sobre o jornalismo também em si, o ensino, eu vejo que nós estamos numa era de transição. Uma era muito... uma transi, Não é transição, é uma, uma, uma revolução muito profunda na comunicação, que ainda está em curso. Né? Então, na, a minha opinião é que o jornalismo, de, o, o, o jornalismo da, da época em que eu era professor de jornalismo, é, ele não existe mais, entende? Porque os fundamentos daquele jornalismo não existem mais. Eu, eu dou alguns exemplos. Né? Um dos fundamentos do jornalismo é a periodicidade. É o que distinguia o produto jornalístico de outro produto. Ou era o diário, ou era semanal, ou era... Não tem mais periodicidade, tudo é contínuo. Quer dizer, outro fundamento, mais importante ainda, o jornalista, o profissional jornalista, ele tinha... Quase que o um monopólio da mediação. Hoje ele não tem mais, perdeu. Todo mundo vai lá, manda uma notícia, interfere, pergunta, acabou. Ele não é mais autoridade para nada. Ele é um entre milhões. Outro fundamento do jornalismo é que, é que a notícia ela, ela tinha um valor, ela podia ser vendida, né? A notícia como mercadoria, a gente dizia nas escolas. Né? E isso remunerava o jornalista, remunerava as empresas do jornalismo. Hoje... A notícia não tem mais valor de mercadoria. Por quê? Você manda uma notícia, digamos que aquele sujeito que recebeu ela ainda pagou alguma coisa, né? sob alguma forma. Mas aí ele aperta o um botão, ela vai para milhares de pessoas que não pagaram nada. Aquelas milhares apertam o botão, vai para outros milhares que também não pagaram nada. Então, por isso que os, os, os grandes jornais impressos da era, da era de ouro do jornalismo eles estão fechando um atrás do outro, porque não tem viabilidade. E estão mantendo o, mídias digitais, né? Então, é, ou eles se transformam em mídias digitais, e aí é outro tipo de jornalismo, são outras narrativas, outras interações, ou eles desaparecem. Né? Então, nosso é. caso aqui, né? Nós é. tínhamos o um caderno Terceiro Mundo, é. agora, agora tem Diálogo do Sul, que é uma. É. Agora o que acontece com o com o profissional jornalista que está se formando, que se formou há dois, três anos, ele entra num ambiente é, muito estreito do ponto de vista econômico, é, é, muita competição, muita disputa por poucos, poucas vagas, salários muito baixos, e, e ele em instituições, em empresas de mídia muito vinculadas ao capital financeiro. Então, esse jornalista, mesmo que ele tenha boas intenções, que ele queira fazer um não, bom jornalismo, tem ele, ele tem um espaço muito estreito. Né? Então, quando eu vejo essa cobertura dessa crise toda pela mídia convencional, eu realmente tenho pena desses jovens aí. Né? Os veteranos eu não tenho pena, eu tenho um certo... sinto desgosto, né? porque eles sabem muito bem o que estão fazendo. Mas a molecada mais nova, eu sinto pena deles, sinto pena. Eu deixei de ensinar jornalismo quando eu percebi, há uns, acho uns 10 anos atrás, quando eu percebi que o que eu queria ensinar não era mais o que eles queriam aprender. Por isso que eu digo, a questão não era... Já é veio, já que... veio é. na mentalidade dessa geração, entende? É, é, é o, é o é pensamento único dominado. É... é, <risos> é. Bom... Chegamos, talvez não é exatamente, mas o sonho, né? Então, não sei, eu fiz jornalista motivada por um sonho Sim. que era aquela coisa utópica de mudar o mundo. Sim. Então, tudo isso tudo que a gente vê é bastante complicado para pessoas idealistas. É, mas, voltando ao livro o sonho é central na narrativa, né? Sem dar spoiler. É, é, o mas é o central. sonho é central dentro dessa narrativa. É... E a chave, a chave da, da, da, da saída, a chave da, da dominação, passa pelo sonho. Como que você vê na nossa sociedade, esta aqui, né? Essa que ainda não é a nova ordem completa, pelo menos. Como é que você vê essa capacidade que nós estamos tendo de sonhar? Qual a nossa capacidade hoje de pensar na utopia de planejar uma sociedade melhor? É, eu acho assim, que num certo sentido, nós somos ainda muito prisioneiros, de, do passado, né? uhum. de, de, de utopias, de gerações passadas. E eu acho que a, o espaço que existiria hoje para uma utopia seria uma utopia de outra natureza, por exemplo, ligada ao destino do planeta, né? uhum. como, como ambiente, né? Quer dizer, essa coisa ecológica, essa coisa do aquecimento global, essa coisa da, da produção gigantesca de lixo, essa coisa do desperdício, dos abusos com agrotóxicos, com venenos. Com... Eu acho que uma, uma bela proposta de utopia seria tentar impedir tudo isso. Né? É... E como é que Isso faria? chegou a cativar, isso cativa as gerações. Né? E como que é que se faria isso? Como? É que... Eu acho que o jornalismo tem um papel importante nisso. Né? E... E também outras questões que eu acho relevantes, por exemplo, essa, nós vivemos uma época com essas crises migratórias, né? já houve um período na humanidade de grandes migrações, né? o Brasil foi feito com migrações, os Estados Unidos foi um país feito com migrações e de repente essas migrações se tornaram criminalizadas, penosas, as pessoas estão sendo perseguidas e estão sendo... É, eu, é, essa é uma coisa pela qual também a gente tinha que lutar, entende? Para modificar esse ambiente. Enfim, são coisas um pouco mais que têm um pouco mais de concretude também, né? É, eu acho que são lutas que cativariam mais a, as gerações novas e também é, motivariam também mais o jornalismo, né? uhum complicou muito o que eu falei. Não, <risos> não tô, eu estou pensando aqui também que a Eliane Brum tem um texto muito bonito é. que é sobre a geração sem esperança. Então ela diz que essa geração vindoura, essa que tá chegando, ela é a primeira geração sem nenhuma esperança. Bem na linha do que o senhor tá trazendo de é, é uma geração que já não tem mais a perspectiva de viver melhor que os pais viveram, de que não tem a perspectiva de que o mundo vai ser melhor e sequer tem a perspectiva de não sei, de não uma geração a mais ou duas de que o planeta seja esse que a gente conhece. É, eu concordo com isso. Eu... Só que ela, ela vê esperança nisso. Ela fala, bom, é essa geração que a jovem, não me recordo o nome, que fez um grande movimento pela questão ambiental. Então, essa geração pode ser transformadora. Porque esperança eles não têm. Então, eles estão trabalhando com outra coisa, que não é esperança. Talvez o que nos moveu muito, não sei, tenha sido essa esperança, né? Esperança de que tudo vai melhorar, esperança de que vai dar certo. E esse segundo ela... <risos> Não tem esperança, já vem sem. É, eu sim, eu acho que é uma geração que vive de um dia para o outro, eles não têm projetos de vida porque já sentem que são inviáveis. É... É, a, tia, a maioria é analfabeta é funcional, né, professor? Bom, isso eu não ele, sei, ele, mas é... As pessoas não leem, não, não, não saem daquele pequeno universo, então não crescem, né? Mas, olha, mas eles se comunicam de forma mais intensa do que essa coisa da maquininha, o tempo todo se comunicando. É uma nova era, é uma nova, era, uma nova ordem. Essa, essa, essa nova ordem é tão diferente da antiga que é difícil analisá-la usando categorias antigas, entende? É, é. Por exemplo, eles não leem como a gente lia, mas não é isso, é Mas outra eles coisa. lêem mais, na verdade, porque está é. o tempo todo. Então, é, mas eu, eu concordaria com que é uma geração que já nem quer ter esperança. Quer dizer, porque se tiver vai, vai se, se decepcionar, vai, vai se frustrar. frustrar. Então ela vive de um dia para o outro. O pessoal está o tempo todo aí tomando cerveja nas esquinas, sem projeto de vida. acho que nem sei de onde é que eles arranham dinheiro para tanta cerveja. E... <risos> é. E eles não têm projeto, não tem plano de vida. É muito muito ruim, muito ruim. Bom, e o senhor disse que o senhor está trabalhando em um livro que é mais mais maluco que esse. É, pode é, contar é. um pouquinho pra gente? É um... Olha, é, um, é uma história, vai ser ou um conto longo, uhum. ou talvez uma novelinha. Então uhum. ainda não sei, ele pode ser um conto apenas, mas é um... É uma história totalmente do gênero que o pessoal chama de fantasmagoria. Fantasmagoria, fantasmagoria. quer dizer... É, é, um, um, fantasma. é, é um... É a história de um congresso dos desaparecidos políticos. Opa! Eles fazem um congresso. É isso aí. A, história, a ideia é forte. Como trabalhar ela é que está complicado. Essa é que é. Não deveria nem falar, porque é uma coisa que ah, a, ideia, a ideia é muito forte. Né? É forte. Ressuscita a tua irmã, irmã. Bom, é porque ele teve a, a irmã dele, que era professora da USP também, né é. assassinada brutalmente. Até hoje, não se sabe. É. São mais de 200, quase 300 desaparecidos políticos no Brasil que é uma parte ínfima do que acontece no mundo, do que Sim. aconteceu no Chile, na Argentina, no holocausto, desde a história toda da humanidade, né? Pessoas são é, mortas e não tem nenhum túmulo, nenhuma sepultura, nem se sabe onde é que foram enterrados. É um... Por isso que eu sou pessimista, entende? Essa coisa de utopia não é muito comigo, não. Eu <risos> sempre fui meio pessimista. Quando você olha a história da humanidade, é uma coisa terrível. Mesmo hoje, quando você olha o que está acontecendo na África, na, na Síria, sabe o que está acontecendo? Sim, sim. Centro, na América Central. Nos Rio, Estados né? Unidos, eles têm um campo de concentração de crianças. Você imaginaria uma coisa dessa no país mais rico do mundo? E, e no caso de né? Nessa altura do campeonato, um campo... De... Como é que é? os referenciais deles foram se erodindo? foram se odindo ao ponto deles de aceitaram uma coisa dessa como natural, como necessária. É, não dá para entender, entende? É, não não dizer, a, a, a, o, o referencial deles é, é, é, é, é, é, é junto com o nascimento da própria nação. Eles nasceram assim. E Hitler foi um seguidor das teorias emanadas dos pais da pátria dos Estados Unidos. Sim, sim isso é verdade. Foi lá que ele foi buscar a inspiração. Exatamente, toda essa questão de, de, de supremacia. É, mas, por outro lado, foi uma nação que abriu suas portas à imigração, abriu em massa, quer dizer, e de repente vira completamente, entende? Então... Bom, papo está ótimo, nem parece que já passou meia hora. Passou tudo isso. Já? Espero que vocês estejam desfrutando desta conversa, tanto quanto nós estamos desfrutando aqui. É, eu quero deixar o senhor fazer alguma consideração final, ou abordar algum tema que, eventualmente, a gente não tenha tratado aqui. Se o Paulo também fazer as considerações que achar pertinente. Não, só quero me despedir dos, dos ouvintes, ou espectadores, agradecer o convite e espero que vocês leiam a nova ordem. Leiam <risos> a nova ordem. Eu prometo que eu vou ler, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Quero reiterar o convite para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter. Temos um boletim diário que a gente envia pelo WhatsApp. Tem tudo aqui na descrição como se inscrever nessa, nessa lista para receber esse conteúdo. É, temos também o nosso boletim diário que vai por e-mail, se você prefere o e-mail e não o WhatsApp. E temos nossa campanha de financiamento coletivo, que é muito importante dizer, que é o que nos ajuda a manter esse veículo, né? A revista Diálogos do Sul e também este canal. E essa campanha tá no catarse, .catarse Diálogos do Sul E vocês podem contribuir com qualquer valor, quantias que vão desde 10 reais até eventualmente, se você tiver muito bem, 500 ou mais, fique à vontade. É, bom, então é isso, até a próxima, quero dizer que eu estarei de férias no, no próximo período, mas vocês ficam na belíssima companhia aqui do Seu Paulo, eventualmente da Mariane também, que tá aqui atrás das câmeras, <risos> e até isso a gente se vê logo, tchau, tchau!